Salve Tropa, finalmente temos a bolsa picanha chegando. R$ de aumento no salário mínimo. R$ Nenhum esquerdista consegue falar isso em voz alta e achar que tá maneiro. Sabe, dá para comprar o quê? 180 gramas de picanha. É, agora sim o povo brasileiro vai voltar a comer picanha. Mas, espera aí. Tem algo errado nesse, nesse cálculo todo aí. Enquanto os artistas aí estão esbanjando 10 bilhões de reais na nova lei Rouanet, meu parceiro. Enquanto juiz do STF está tendo uma, aumento de 7 mil reais. 7 mil. O cara já ganhava uma fortuna enorme, já tinha coleção de Rolex, meu parceiro. Mas para eles, o aumento tem que ser de 7 mil reais. Eu queria entender como é que funciona esse socialismo, onde as pessoas são iguais, todo mundo é igual. Só que algumas pessoas são mais iguais que outras. Se você for artista da Lei Rouanet, aí é milhões para você fazer qualquer coisa. quer fazer uma pecinha de teatro aí? Toma 5 milhões do Dilma, cara. Toma, vai dando, vai distribuindo milhões. Você é ministro do STF? 7 mil reais a mais. Imagina quantos brasileiros não sonham em ganhar um salário de 7 mil reais. Isso é o aumento do STF, meu parceiro. O aumento, tá? Dá pra comprar aqui 180 gramas de picanha. Esse é o Dilma. Agora, tá? tem algo errado nesse cálculo, vocês não acham? Estou aqui com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vocês conhecem, blá, blá, blá inflação acumulada em 12 meses no calculado no janeiro de 2023 é 5,77 ou seja se o salário mínimo tivesse um aumento com a inflação certo no mínimo teria que ter aumentado ali 70 a 75 reais no salário mínimo para acompanhar a inflação então esse aumento de salário mínimo é uma mentira. O que a mídia podre falar. Não, não, não. Gente, deu 18 reais de aumento, tá? Você tá ficou legal, né? Para vocês miseráveis aí, pobres de esquerda, isso tá bom, né? Tá muito abaixo, sequer da inflação. Cadê? Cadê? Como é que você vai comprar algo aí se amanhã tá mais caro? A comida tá mais cara que um ano atrás, picanha tá mais cara, cerveja tá mais cara, isso aqui só em janeiro já subiu um monte, então tá abaixo da inflação, é uma desculpa completamente esfarrapada, não toma 18 reais aí ó, tá bom, aumentei o salário mínimo, tosse otário, faz o L, enquanto os artistas esbanjam milhões no nosso Brasil, o que justifica isso? O que justifica esse socialismo, onde algumas pessoas têm miséria e outras pessoas né, podem receber fortunas, meu senhor Dilmo. Tá maluco? Que vexame. E aí vem outra coisa aqui, tá? O Dilmo não cumpre promessa e isenção do imposto de renda. Será apenas para quem ganha até R$ 2.640. Olha que maravilha, né? A elevação da faixa de isenção do posto de renda atingirá quem tem renda de até 2.640. Valor bem distante dos 5 mil prometidos pelo presidente Dilma durante campanha para a presidência da república do ano passado. E os ricos, hein? E os esquerda já pedem. E os ricos não vão ser taxados, não? Cadê os ricos sendo taxados? Cadê os bilionários sendo taxados? Faz o L, otário. Enquanto os bilionários lá das americanas fogem para outro país, vendem as ações com todo o dinheiro que eles ganharam da porcaria do IBGE, e você fica lá fazendo L. Oi, oh, oh, oh, mano. Minha casa, minha vida tá chegando, pelo menos para 500 pessoas num negócio que o bolsonaro fez tá na casa verde e amarela que o Dilma finge tá entregando para ele só que isso aqui é só a ponta do iceberg é tentar tipo assim ó a gente aumentou tá 18 reais tá cara tá bom meu que tinha que aumentar no mínimo do para dobrar para ter uma, uma capacidade disso eu sei que seria impossível mas tá muito abaixo da inflação e aí Vamos ao desministro Haddad, que eu não sei o que está fazendo lá. Imagina se esse cara tivesse sido desgovernador de São Paulo. Glória a Deus! Hashtag São Paulo é o meu país. Torcísio maravilhoso. Continue fazendo obras aqui. Ele tá reformulando essa porcaria. Agora, imagine esse Haddad que vem e diz assim: ele chama mercado de meninada que fica na frente do computador. What? O O mercado é uma meninada, gente. É um bando de moleque que fica na frente do computador. O Dilma, que é um mestre, é um gênio. A, a Dilma, então, sentindo do Briggs, mas vai tocar vento lá no Briggs. Vamos lá, o que o imbecil disse. Entendo perfeitamente essa ansiedade do dito mercado. Essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cara de espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela de acompanhamento de operações na Bolsa de Valores. Eu tirei todas as telas da minha frente, da minha mesa. De vez em quando, eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo te tira a concentração, diz o ministro no evento. Ou seja, o ministro vem para nós e diz assim: Ah, sabe aquele negócio de mercado ali? Ah, é muito chato, né? Ah, eu vim ficar olhando. Eu, ministro da Economia, ficar olhando essa porcaria. Não. Não tem mais o que fazer, gente né? tem, que, tem que dar lá um, um joinha Pra Tebet. né Esse cara é um sinistro, mano Como é que o nosso Brasil não vai Ladeira abaixo de um jeito desse Com esse tipo de menino A gente tinha os top, mano a gente tinha Paulo Guedes, agora a gente tem um cara que Ai, esse da economia, meu. Ai, me fato Ai, eu não gosto de ver Tirei na, Tirei na minha frente assim. Ai, não quero ver mais caindo Puta que mi, mano, não acredito eu não acredito. Senhor Haddad, que universo você vive, mano, para falar uma coisa dessa? É o desespero, é o desespero, certo? Aqui nós temos o Dilma arregando, né? A mídia tenta passar um pano para ficar bonitinho, ó. Bolsa e Real passam a subir. Nossa, subiu, quanto por cento? 0,1, puta que pariu. Nossa, agora a gente vai ficar muito rico. Agora eu vou ficar mega multimilionário. Agora ficar da mano. Meu Deus. Bolsa e real passam a subir após Dilma dizer que não quer atrito com o presidente do Banco Central. Ele viu que ele comprou uma briga que deu muito ruim, cara. Essa história de ficar batendo no Banco Central. Ele viu que não ia conseguir passar por cima do centrão. Os caras lá não iam deixar tirar a autonomia do Banco Central. E agora a inflação só vai continuar subindo. Uma inflação para depois. Ele falar... não, tá. Tô... Não, mas aí R$18,00 de aumento ano que vem, quando a inflação já bater mais 10%. O Brasil tava maravilhoso, cara. Como é que esse cara consegue destruir em tão pouco tempo? Em trechos na entrevista gravada pela manhã e que foram divulgadas pela emissora, Dilma afirmou que não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito, porque ele não é presidente do BC indicado por mim. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, que foi indicado pelo Guedes. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha e daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, em um mandato, decidiu. Arregou, é meu querido. Arregou. Né? O dólar comercial fechou em queda de 0,18%. Como assim? Nossa, agora caiu, hein? Nossa, meu putz, agora tá uma maravilha. Agora vai subir, cara. O Ibovespa que chegou a recuar mais de 1% nas mínimas subia 0,3%. 0,3 Não, agora vai. Agora o mercado sobe, hein? Subiu 0,3%. Meu Deus, que bicho, cara. O Brasil já era, velho. Já era. Tá? Que eu queria dar um salve também para o Siqueira Júnior, certo? Tá com uma infecção aí, parece no ouvido bacteriano, tudo fodido. Tá internado lá no hospital e teve que ser sedado para não fugir do hospital. Polêmico que seja, cara, se queira, Júnior é um dos grandes apresentadores da nossa era. Então, minha força pra ele aí, tá? Vamos desejar nossas preces pro cara, certo? Aí, eu não posso deixar de essa matéria de fora aqui porque eu tô rindo até as horas, tá? Carnaval na Rede Goblins tem co cotas encalhadas e caminha para prejuízo milionário. Mas que do, mas que dozinho deles. <risos> é o seguinte, ninguém mais quer ver essa porcaria não, velho negócios nojentos, tá? todo bagunça, tudo sujo. Isso aqui não representa o povo brasileiro. O Carnaval nunca representou o povo brasileiro. Tem um povo aí desesperado que precisa de uns dias de festa para extravasar né? Não, não, não, não. Ninguém mais. E aí Rodrigo perdeu tudo, perdeu o futebol, agora perdeu o Carnaval também. Faz o L, minha querida. Essa notícia aqui também eu comentei mais cedo, mas eu preciso mostrar novamente aqui no finalzinho para vocês. Ministros do STF e do STJ afirmam que Bolsonaro ficará inelegível. Você acredita numa coisa dessa, cara? Você acredita que esses caras estão dando entrevistinha? Em vez de vai lá e julga, torna ele inelegível. Mas por que ficar dando entrevistinha? Agora, qual que é o medo terrível? Vocês são tão bons, a esquerda é tão maravilhosa porque são tão preocupados em tornar Bolsonaro inelegível. Ah, tá bom. Vai lá. Boa sorte, cara, pra vocês. Vamos lá. E para fechar com as notícias internacionais aqui, só para rapidinho, temos mais um trem com carga tóxica descarrilhando nos Estados Unidos. Que porcaria é essa? Será que são ataques terroristas? O que está que acontecendo nos Estados Unidos? Meu Deus do céu, tá? Mais um caso, segundo nesse mês. E para fechar, olha que bonito, né? Você está comprando um franguinho ali? Saiba que agora temos aumento de casos de gripe aviária, no, na Argentina e no Uruguai e aí as empresas brasileiras já estão super preocupadas e a América Latina está em alerta mais um viruzinho escroto aí para a gente se preocupar e coitado das galinhas que são muito maltratadas cara. São, são tratadas de uma forma de lixo não é? são todas, arrancam os bicos delas, deixam elas presas para produzir o máximo de ovo possível depois vem de uma carne horrível dela cara. então não é à toa que essas porcarias têm acontecido, certo? Por último, tropa, se você deseja apoiar o nosso canal aqui, participe da nossa sétima rifa tá? e concorra R$ 700 reais no Pix. Tamo junto, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.